Recording is on. Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do Instituto da Jogada. Meu nome é Rodrigo, sou desenvolvedor dessa metodologia e muito do meu motivo de ter desenvolvido essa metodologia e estar tá gravando esses vídeos regularmente aqui, comentando, fazendo leituras de notícias recentes é por causa desse carinha aqui. Você conhece esse carinha? Bom, ele... Conhece a gente muito melhor do que a gente imagina. Ele, o nome dele é Steve Bannon. Ele seria, um, digamos, um, um Darth Vader, um mestre é, do, da, game, da gamificação Black Hat, que é um conceito é, inventado por um, um dos especialistas em gamificação, Yu Kai Chao esse cara aqui, esse japa que é, criou uma matriz de análise né, dos modos de gamificação e do equilíbrio de uma gamificação e chamou dois, dois disse que tem dois estilos de gamificação, né, que chama é, White Hat, Chapéu Branco, que age sobre estímulos mais positivos e um que é o chapéu preto, que age com estímulos mais negativos. E essa semana aí a gente está tendo uma enxurrada né, de notícias péssimas, trágicas, é, que são decorrência de uma teoria dos jogos, né, uma, uma tática de teoria dos jogos que vem sendo aplicada e por meio de uma tecnologia que foi pela primeira vez implementada, por esse cara, Steve Bannon, e ele está agora sendo intimado a, a depor no Congresso americano é, a respeito dessas tecnologias aí que ele desenvolveu, é, esse domínio, virando um, um importante consultor de vários chefes de estado no mundo, entre eles nosso presidente. Depois ele foi demitido da Casa Branca em 2017 mas ele também ajudou o Brexit. É, ele, ele Simplesmente ele conseguiu abrir um espaço psicológico na mente das pessoas para é, deixar passar, fazer passar reformas é, conservadoras que não teriam muito sentido e também não teriam muito fundamento. Né? Mas por quê? Porque as razões reais... É, não poderiam ser é, abertas para o grande público por proteção ao, ao pilar que, que fundamenta a economia britânica. Porque se é, os líderes britânicos falassem assim para o seu povo, pessoal, estamos ferrados porque a China está fazendo ferrovias de alta velocidade com a Rússia e vai chegar até a França, e a gente vai perder o domínio dos mares, do comércio nos mares, que que é o que sustenta o valor da Libra, e que é como nós compramos as coisas. O que, que aconteceria? É, o valor da Libra ia despencar. Então, ele faliria a, a, a, a Grã-Bretanha. Né? A não sei que, que ele apresentasse isso de um jeito muito estratégico, mas, infelizmente, os líderes do mundo não têm... É, criatividade para algo assim. E aí eles usaram uma estratégia, começaram a usar uma estratégia, é, aplicar uma estratégia que já vinha sendo, de certa forma, é, pavimentada né, com todos os, os, os high-techs do Vale do Silício para isso. Mas uma empresa do, desse cara, né, do Steve Bannon, é, sediada, né, que começou ali nos, nos departamentos, nos campos universitários do Reino Unido, como em Cambridge, é, e desenvolveu um know-how de, de marketing com psicologia coletiva, né, com modelos é, de arquétipos e big data, né, coisas muito parecidas com os modelos aqui de gamificação que o Instituto A Jogada usa, só que com bilhões de, de dólares para poder investir em grandes projetos. Né? E, e aí, é, qual é a, a malandragem né, desse tipo de tecnologia? Ele ajudava a identificar, vamos dizer, a nossa meta é ganhar um plebiscito, ou uma eleição. Quantos votos a gente precisa? Tanto. Onde a gente vai conseguir? Aí eles olham o mapa do... do, do da geografia que eles querem abordar e buscar votos ali, ali eles eles levantam dados sobre essa geografia. Ah, qual é a demografia? Não, tem muita gente é, homem é, na faixa etária de 20 a 40. E, e, e aí, é, então como a gente vai falar com esse perfil? Ah, a gente vai falar das preocupações desse, desse perfil aqui, segundo o nosso sistema aqui de, de cinco personalidades que eles usavam. Aí, com isso, eles jogam, produzem um, um, um conteúdo e viralizam um conteúdo específico para engajar emocionalmente essas pessoas é, num, num, num confronto com o outro lado, né? uma espécie de futebolização, uma... É um dividir e conquistar, né? e ainda que engaja as pessoas a, a, a politicamente a se manifestar, pessoas que, que anteriormente eram é, menos ativas politicamente, são chamadas a participar é, da, da, da vida política mais, mais frequência, e isso tudo é uma inovação que esse cara possibilitou. Né, junto com várias novidades aí que habitaram a nossa vida nos, nos últimos anos, e, entre elas o Trump, o Bolsonaro, é, o Bannon foi consultor diretamente dele, o Lavo de Carvalho, é, tem muitas fotos por aí com a família Bolsonaro, e, e agora ele está sendo citado lá no, no processo, na investigação que o Congresso americano está fazendo sobre os, os, as invasões do Capitólio, no dia 6. É, aonde chegaria esse, esse tipo de tecnologia? Onde seria capaz de chegar esse tipo de tecnologia? É, bom, a a gente chega num, numa situação que é o que eu chamei aqui no artigo de 2018 de armadilha robesiano que é um, basicamente uma corrida armamentista, uma corrida, uma escalada de violência, que, que começa a acontecer entre os lados desse, dessa disputa. Né? Por quê? Porque é um jogo é, competitivo que está sendo promovido ali, e, e ou um ganha ou um ou perde e não tem... E, e, então, é, isso não, não permite a, a formulação de, de consensos e, e acordos ganha-ganha. Né? Então, é, digamos assim, está na regra do jogo. É como nos Estados Unidos, tem, o, tem dois partidos, republicano e democrata. É, e, não, e, e, e a intenção é que dividindo você consiga... É, é, exercer mais controle sobre o estamento político, sobre a economia de um país, principalmente um país que, que se deseja dominar. E, e aí, isso é, é algo que vem desde os romanos, né? Dividir, dividir e conquistar. E o uh, Beno estava alegando privilégio executivo, por estar trabalhando naquele período ao, é, com ou para o Donald Trump, que, que é outro especialista em gamificação. Eu falo isso logo no, no, no prefácio do meu livro. Né? Por quê? Porque o Trump foi o, o, o pioneiro daquela indústria dos reality shows, né? com aquele que shows que vários brasileiros já copiaram, entre eles o Dória, o Roberto Justus, que eu é o aprendiz. e e eles o o, o veio da indústria de Hollywood, né? Ele ele era ele era um dos produtores do seriado Seinfeld. E então o o, o o Benham ele conhecia como funcionava a, grande, a mente do grande público americano e basicamente o que ele, que ele foi contratado para fazer foi para é, fazer um rebranding aí de ideias conservadoras que tinham ficado meio que para antes da Segunda Guerra tinham perdido o seu espaço, o seu momento político, apelo social, fazer um rebranding com essas ideias. E, e recuperar essas ideias para é, man, manter um distanciamento evitar influ, e evitar a influência do Oriente, da China, da Rússia. É, porque se sabia, se percebeu né, desde, desde 2013, quando a, a China e a Rússia anunciaram esse, esse projeto, que a, o Oriente ia ganhar muita força, porque ia comprar as empresas por causa da crise e tal, então aí é, esses, essa ala, essa direita ocidental é, onde o Reino Unido é um, um player muito ativo, começou a, a interceder aí sobre vários processos democráticos, né? e eu, eu não entendo porque não tem mais gente comentando esse assunto, mas Talvez é porque é difícil mostrar o quebra-cabeça para as pessoas, né? mas a ideia é que, quando eles é, atuam aqui, produzindo esse, é, é, esse, esse bombardeio de informação para algum perfil ou outro, mudando a cultura de um país, eles conseguem mudar a estrutura de fora, né? que é a estrutura política. Então, quando eles atuam aqui na quarta camada, camada cultural eles vão é, influenciar a sexta camada, que é a social-política. E e, e... e assim, é, eles não precisam invadir um país fisicamente falando, eles invadem porque os bancos é, ingleses, os bancos americanos e tal, são donos da... da, da grande mídia mundial. É, eles concentram um conglomerados de comunicação e, e produzem um monte de notícias, às vezes repetidas entre eles, né? mas por que, que eles fazem isso? Porque se, se não fizer isso, é muito perigoso para a economia dos, dos, dos seus próprios bancos, né? para os seus próprios negócios, porque é, você pode ter informações que, que, que são sensíveis para o para o valor da moeda. Né? Então, essa é a, a razão, todos os países fazem isso, não tem, não tem exceção. E, e, e o ponto é o, o lastro que os países estão todos os dias construindo para essa moeda ter mais ou menos valor. Né? Ao longo desse período todo, do de 2008 para cá, surgiu o Bitcoin, surgiu é, um monte de soluções também de, de, de, de alternativas ao, ao sistema financeiro do dólar, e isso tem feito o, o mundo, é, assim como, como o Oriente é, se levantando, tem feito o mundo pensar em alternativas ao dólar, porque se sabe que o dólar e a libra não tem lastro, né? E, e essa semana mais uma notícia veio do Reino Unido é, que o, o, um dos mais importantes aeroportos não, não ia atender mais em plena capacidade porque não tinha capital humano, não tinha mão de obra para trabalhar. Né? Então essa é mais uma das notícias aí da semana, mas trazendo mais atualizações sobre, sobre os, os últimos dias, é, o partido do Shinzo Abe no Japão, agora conquistou uma maioria. Né? Então, ironicamente, o efeito aí de quem queria é, interromper a sua trajetória pode estar sendo ameaçado. Porém, o, o vice do Shinzo Abe, que é que é o, o atual presidente, também está tentando a reeleição. Ele, é, ele não é muito alinhado com o Shinzo Abe. Né? Então, existe aí um, um, uma tentativa de manobrar a política japonesa para manter essa coalizão da OTAN é, forte. É algo, a, a algo que nos obriga a pensar a população da Índia vai superar a da China em 2023 diz a ONU isso é um, da, um dado aí super importante nesse balanço principalmente para as questões é, relativas ao as commodities a comida né ao, ao alimento e é, e ao e ao mundo da, da indústria. A Índia é um mercado uh, que, que talvez vai ser a próxima China no sentido de ter o momentum econômico, uma população jovem. É, bom, essa semana a gente teve também o, o caso do Uber, como se alguém não soubesse mais, né? mas surgiu aí um caso de um de um, um cara denunciando uh, os, os, eh, os esquemas de lobby que o Uber fazia para entrar nas prefeituras, inclusive o presidente francês teve um, uma relação com isso e foi implicado aí nessa história. Tivemos a eh, cidade de Nova York mostrando capacidade para... Eh, preparo para ataques nucleares. Né? É uma situação bem é, desagradável, para não falar outra coisa, porque a, a Rússia fica fazendo exercícios de mísseis para lá e para cá, e Nova York fazendo exercícios para dizer que pode jogar, que a gente está pronto. Né? Então, é bem bizarro isso, mas isso é o, o, o centro financeiro adversário tentando manter a postura mas até onde vamos com esses blefes né? será que eles estão a fim de pagar para ver é, ou eles estão pre preferindo acabar destruindo o mundo do que enfrentar uma crise como a que a Rússia enfrentou e saiu aí com cabeça erguida né? é uma, uma questão que, que nossas vidas estão em, em, é, em cima dela hoje no Brasil, petroleiros tentando, mais uma vez, organizar uma greve. E, é, e como, como a Rússia pode ficar, né? como a Alemanha pode ficar sem o, o gás russo? É, houve, nessa semana, também um, um, uma circulação sobre essas questões, sobre a física do é, colisor de partículas suíço e as novos quarks lá que eles descobriram, etc. E muito curioso isso estar tá acontecendo agora. Né? Já, já havia planejado isso, mas isso é, é muito do que há por trás de é, União Europeia e a Suíça gastarem 10 bilhões de dólares num, num é, um equipamento científico como aquele porque conhecendo essas partículas aqui, a, a Europa pode conseguir se emancipar energeticamente da Rússia, e isso é estratégico para a Europa, para o euro, né, e para muitas outras coisas, então, é, e, e aonde que está essa, essa, é, esse conhecimento, esse saber? Então, aqui, lá no subatômico né, do do, da matéria e nunca isso foi tão necessário porque a economia alemã a quarta maior economia do mundo é, depende de energia para funcionar é, é, energia PIB no fim das contas é energia essa é a realidade né? e a, a Europa está agora numa situação que, que é, talvez não esperasse esse, por essa ação, essa iniciativa russa de colocar a sua economia logo em xeque antes desse, desse tipo de conhecimento ficar pronto. Mas, quem sabe agora com esse teste, eles estejam chegando em dados para é, realmente dominar a fusão nuclear, como a gente como se fala há muito tempo. Né? Então, é, esses curou aí alguns temas, né, que, que eu é, selecionei sobre essa semana, e é, vamos continuar acompanhando, ver qual vai ser o depoimento do, do, do mestre da gamificação, das sombras, o, da Deep Web, que orquestrou aquela tal invasão, né, ao Capitólio, no dia 6, ele... É, junto com, com essa equipe, aí, enfim, na verdade ele foi um contratado para isso, né, mas ele usou de, de uma psicologia sofisticada, um conhecimento sofisticado aqui sobre a, a, a mente coletiva de um jeito que é, mudou a história e já custou muito caro absolutamente todas as pessoas que nós conhecemos ou a maioria, porque porque muito da inflação, muito da muito do do enfim do caos mundial que nós estamos vivendo foi acelerado, foi é, é, foi precipitado, né, promovido por essa empresa que ele, que ele fundou. E essa, agora esse julgamento, né, o que, que ele representa na política americana, só para fechar um, um, uma análise, é, ele representa a, a uma, uma tentativa do, do Partido Democrata, que é... De uma outra ala do governo americano, uma galera mais ligada à, à indústria é, tecnológica, à indústria bélica. O, o Partido Democrata controla os estados é, do, do litoral americano, né? e o Partido Republicano, os estados do interior. E o, o Partido Republicano acabou encontrando no Trump um, um representante populista, um líder populista que, que os Estados Unidos talvez nunca tenha tido e, e, e um, uma, uma figura carismática que o eleitor americano que arrasta as massas né, do, do eleitor americano. Já o Partido Democrata, ele tem o quê? Ele tem o dinheiro, mas ele não tem nenhum líder democrático que, que tenha essa, essa capacidade de arrastar as massas. Então eles precisam é, urgentemente bloquear o, o caminho do Trump para voltar, para retornar, uma vez que ah, já 64% dos democratas, dos próprios ah, líderes do, dos democratas ou influentes, né, eleitores democratas já, 64 já é contra a reeleição do, do Biden em 2024, né? por quê? Porque ele está ele se mostrando um líder que, que é, produz equívocos em série, e também é, que a idade dele é um, é um fator de muito desgaste, é, porque ele vem cometendo erros e mais erros no, no dia a dia, é, e isso constrange né, o poder americano, as instituições americanas. E, e aí, para evitar um retorno do Trump, né, do partido adversário, eles precisam é, dificultar, aí, botar bloqueios no caminho do, do principal adversário. E o Bannon é seguramente um cara que sabe de muita coisa, para isso é, ser possibilitado. Né? Ele é, foi muito próximo do, do, do presidente Trump e ele saberia dizer se o Trump ajudou ou não na articulação, incentivou ou não a articulação dessa invasão ao Capitólio. Mas o fato é que isso é, nunca havia acontecido na história americana e isso é, pode implicar o Trump, o Steve Bannon, várias pessoas aí em processos de terrorismo, coisas assim bem, bem graves, né? mas, ao mesmo tempo, isso criaria um, um, uma, um racha com uma mega ala da sociedade americana que é trumpista. Então, o, se a gente acha que o Brasil está dividido nesse momento, polarizado, os Estados Unidos está bem pior, porque... É, aqui a gente ainda tem uma terceira via, né? aqui a gente ainda tem uma alternativa, lá eles não têm, lá eles têm só é, o, o, o desastre que está sendo o Joe Biden no, no lado democrata é, e o, o desastre cultural, social, que foi o Trump é, no, no lado republicano. E... E bom isso é péssimas notícias aí para o dólar que é, deve continuar desvalorizando mas o euro tem essa semana alcançou aí uma mínima de é, 20 anos e, e ficou pareado com o dólar desde 2022 desde 2002 quando os Estados Unidos estavam entrando nas guerras mundo afora e isso desvalorizou o dólar um pouquinho. E, e aí por, por conta disso agora, né, o dólar, é, o, o euro que está né, tendo uma guerra no seu quintal, também está tendo que pagar um pouco a conta. Mas é, esse, esse cenário aqui é um cenário em que até 2024 o dólar vai estar tá, vai tá sendo afetado, o euro pode estar tá perdendo um pouco o... O, a alavancagem pode desvalorizar até abaixo do dólar, inclusive, é, mas é, os dois, as duas moedas, no geral, vão estar perdendo valor, a Libra, principalmente, puxando a, a, a, o bonde, a própria Libra é, também chegou numa mínima aí de dois anos é, nesses últimos dias. Então, tudo... Todo, todo esse mundo ocidental aqui está pagando o preço das sanções à Rússia com inflação, está desvalorizando a sua moeda e a moeda é o principal ativo deles como eu vinha dizendo é, e, e a jogada da queimbra de analítica ela, ela, ela criou aí temporariamente um, um, uma separação aí do, do poder, da influência do Kremlin mas por outro lado, ela custou muito caro para a economia britânica, que agora está numa crise existencial. Né? Com, como um país que, se, que foi fundado por imigrantes, pelo Império Romano, que sempre foi um país multicultural, é, resolve se fechar para o mundo, ser, ser é, um país xenofóbico, e, e aí perdeu o carisma. Né, que a cidade de Londres tinha e que tornou uma Cambridge, né, uma, uma universidade como essa, um centro de pensamento capaz de desenvolver uma tecnologia como essa. E aí, agora, é, esses centros, até inclusive Cambridge e outros grandes centros universitários estão em xeque nesse mundo pós-pandemia e, é, e pós-Ucrânia porque o Centro Financeiro Mundial de Londres está perdendo força, né? e cada vez mais a China ganhando força, e a recuperação chinesa ao longo agora dessa crise deve fazer com que um pivô aconteça no, no, no epicentro do econômico do mundo, onde a região do sul da China se torne, ou provavelmente o, centro, o novo centro financeiro mundial, ou quem sabe Singapura, é, mas algum país, é, algum país no Oriente é, ou, ou alguma cidade-estado do Oriente vai acabar virando o novo centro financeiro mundial, e isso vai é, ser um, um, uma virada do mundo de cabeça para baixo, né? vai mudar como se mudasse assim, é, uma, uma inversão de polos da história, onde o sul e o, e o oeste vão começar a ter mais... É, opa, o leste vão começar a ter... Ou vão voltar a ter o peso que tiveram antes das navegações né, que, que deram, graças a Portugal, deram à é, Europa essa essa é, re, re, recuperação que, que, né, de importância que teve no período romano. Agora, esse ciclo de desenvolvimento ocidental, que durou aí uns, uns mil anos, mais ou menos, e, mas que nos últimos 500 é que ele, que ele realmente irrompeu, e, e, e, e nos últimos 200, principalmente, que ele conseguiu e tentar colonizar, né? o Reino Unido tentou colonizar a China, a Índia, ele colonizou de fato a Índia, ele colonizou partes da China, e promoveu vários é, ataques ao, ao, à integridade da China, e, e ao mesmo tempo, ah, agora, é, a, a Índia é dona de marcas importantes né, né, do Reino Unido, é, e a China está aí com, com poder para é, e assim desenvolvimento poder industrial e financeiro para é, superar de uma vez por todas a, a hegemonia né, influência britânica o, o status britânico né, questionar esse status quo da da Grã-Bretanha como superpotência porque economicamente agora e estrategicamente ela, ela está numa situação como um beco sem saída, né, já esgotou o seu repertório de, de, de truques e, é, e com a inflação que as, as próprias sanções produziram, é, eles vão ter, que, vão ter que se reinventar, né, e, e como que eles poderiam se reinventar, né, é, vai ser um desafio, porque é, eles, para é, conseguir romper com essa, com essa situação, eles vão precisar desenvolver algum tipo de solução tecnológica é, de larga escala e, e num, num tempo que talvez não seja possível e e no momento que eles não têm o, o, o talento para isso também. Né? Então, a, a, a luz no fim do túnel do Reino Unido só fica mais distante. Já os Estados Unidos, o problema é muito mais a divisão interna, que, que só tende a, a se radicalizar, a se polarizar mais. É, agora, é, as novas medidas do presidente Biden... É, sobre a questão do, das armas, e ao mesmo tempo esse rachas em, entre as instituições, o, o, a Suprema Corte é, mudando uma regra sobre o aborto é, e esse atrito entre as instituições, né, tudo isso indica que os Estados Unidos não vão conseguir é, se organizar, se resolver por dentro tão cedo, e, mas mas os Estados Unidos ainda têm um pouco mais margem de manobra né, para conseguir se resolver e, e, e recuperar um pouco da influência que exerce. Mas isso está cada vez mais difícil, principalmente com uma liderança como a, a do López Obrador no México, que falou uma das frases mais, mais é, impactantes da história, que se o Julian Assange não fosse, não for... É, perdoado, né? se ele for processado, punido, condenado, se ele morrer é, ou, fi, ou receber prisão perpétua, que ele vai é, mobilizar uma campanha internacional para derrubar a estátua da liberdade. Então, essa é a, a, a, a frase da, do dia, aí, né? vamos, vamos concordar que uma frase dessa... É, precisa de muita personalidade para falar. E o cara falou e, e está dando uma surra moral nos Estados Unidos, como os Estados Unidos nunca viu. Ah, a a, a, a, a primeira-dama nos Estados Unidos também se enrolou essa semana no comentário sobre latinos. E, então, ah, é bem provável que, que agora nessas eleições, do fim do ano, Uh, o Partido Democrata vai perder sua, sua capacidade de, de, de, de promover projetos e uma visão geopolítica maior, e isso vai, vai é, conter muito o poder de ação dessa administração. Então, é, vamos aguardar agora essas notícias do Steve Bannon da semana que vem, e tentar destrinchar um pouco mais essa, é, essa tecnologia, né? que, que no fundo é como o, o jogo, uhum. os altos círculos de poder usam é, a informação, o jogo da informação, para é, se manter nos planos mais altos, né? com influência sobre, sobre os países do sul global, mas, é, como eu tenho narrado aqui, né, em algum momento é possível que o eixo econômico mundial vire-se para o Oriente e passe a ser considerado o, o Singapura, o Hong Kong, alguma cidade lá do, do leste ou dentro da China também. Então, um abraço, até o próximo vídeo, deixe seu comentário, sua curtida. Tchau, tchau.